E meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Como é que você está, meu querido? Tudo bom? Vou lhe passar uma dica para você estudar essa semana, beleza? E ainda vem com mais vídeos. Em um dos vídeos passados aqui no YouTube, não sei se você viu esse vídeo, onde eu faço uma extensão da pentatônica, onde eu tenho a pentatônica menor 7 aqui, ó. Porém eu estico aqui pegando... Outro shape pensando assim, ó. Você pegou essa ideia? Se ainda você não viu esse vídeo eu explicando, né? Veja aí, vou deixar aqui pra você, beleza? Beleza? Passa meu querido. A ideia de hoje vai ser o seguinte: vou lhe passar outro padrão para você utilizar na sua improvisação, beleza? Um padrão bem utilizado por vários guitarristas. A ideia lenta seria da seguinte forma, veja lá. Então basicamente eu volto cinco notas, veja lá: um, dois, três, quatro, cinco. A pentatônica menor com 7, beleza? Agora como eu comecei aqui na corda de número 1, um, casa 12, sempre na parte B da pentatônica ali, ó. Agora eu venho na corda número 2, certo? Casa 12 e volto 5 notas, ó. Beleza? Sempre 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante. Corda 3, ó. Agora a corda 4. 4. Certo? Veja lá! Um pouquinho mais rápido agora. Legal esse padrão né, então quando você está utilizando a pentatônica, você pode utilizar ele A outra sacada é você às vezes modificar a digitação Eu faço isso muito quando eu pego uma frase nova ó, ou utilizo algum padrão Eu posso fazer assim ó É a mesma coisa, eu pegando aqui ó 12, 9, 7 Depois 9, 7 lá, ó Seria a mesma sacada aqui ó Porém, fica uma extensão né, de três notas por corda. Veja toda a ideia lá. Sempre pensando na, nas mesmas notas, só que a digitação acaba ficando mais extensa, como eu falei. Mais uma vez, aqui, ó. Onde eu junto dois shapes na real, né? Ó. já tem uma extensão que eu faço com o dedo 1 e 2, que é mais complexo, né? Massa, meus queridos, e aí, curtiu essa ideia? Agora você pode escolher a digitação que você acha mais conveniente para você, certo? Tem uma digitação que é um pouquinho mais complexa, a outra é mais simples. E utilize a ideia do vídeo anterior que eu postei aqui no YouTube também, que você ganha mais uma frase, certo? Então eu venho com mais dicas ainda para você sobre padrões de pentatônica, padrões melódicos, ideias modernas, para você utilizar na sua improvisação. Beleza, meus queridos? Se ainda você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, meu querido. E se você não conhece meu site, gustavoguerra.com.br Lá você encontra as minhas melhores aulas. Valeu, meus queridos. O Gustavo Guerra, Handlebook Tecnicas.